Sabe? Não, não tem muita é uma... merda Mano, você não tá na paz, tem que o, ficar o, na paz Hoje pô. em dia acho que não, tem mais merda é... do que paz <risos> mas... Exato, as pessoas, sofre... as pessoas são muito Sofridas, gente o povo passa fome isso não, <risos> isso não é Não é normal, isso não é natural Isso não poderia estar acontecendo Por exemplo, o Elon Musk acabou de comprar o Twitter Por 44 bilhões Disse é. que com esse dinheiro acabava com a fome do mundo vocês têm ideia então por que que um cara desse não faz algo pro mundo pro planeta dele que vai deixar pros filhos e pras gerações e tudo mais as pessoas não pensam mais uma nas outras quanto do seu dinheiro você dá para as pessoas eu não gosto de falar isso mas é claro que eu faço as coisas para que, que eu vou quanto falar? do seu dinheiro você dá para as pessoas não eu não diretamente, tenho dízimo com porcentagem em de não. Comida. não não mas quando precisa dá ajuda e faz e acontece agora eu não preciso de ficar falando também o que, que eu vou doar ou o que, é que eu estou doando? Não, porque você está obrigando o cara que comprou o Twitter. Não, eu não Twitter... estou obrigando. Não, você está falando. Não você está julgando que o cara comprou o Twitter. Ele, na minha opinião, ele fez um... Negócio. Business. Business. Acertadíssimo. Tudo bem, porque é um pouco caro, mas é business. Não, na minha opinião, por quê? Bobagem. É. Esse, é. esse cara hoje, ele produz os, os carros mais importantes do mundo. Ele está fazendo a comunicação toda. Não, não estou aqui do só advogado do Elon Musk, mas eu admiro. Vou explicar por é, quê. Cuidado, hein? Não, não tenho tenho medo de me de dizer o que eu acho sobre uhum. o cara. Acho que ele é o um, um, um homem do mundo. Eu acho de fudido também. Ele é o novo Steve Jobs, assim. Ele pensa. Mas ele tem opiniões meio controversas. Não importa a opinião dele, como pandemia, você tem a, a sua. E tudo tudo mais. bem, cada um tem a sua opinião. É. Você não falou isso? Liberdade uhum. de expressão. Ele tem a dele. O que que acontece na minha mente? O, o Elon Musk, como ele tem o, o principal carro futurístico do mundo, mais desejado, mais caro lá nos Estados Unidos. Aí ele tem a Starlink, não sei se você está ligado o que, que é a Starlink, que são os satélites que ele está lançando no mundo inteiro. Lá. Satélites de baixa altitude Isso. Pra, que inclusive está atrapalhando bola. muita coisa. Atrapalhando o quê? A, a, a comunicação, mas vamos lá. Não, mas enfim, ele está levando a comunicação, a internet em banda larga para qualquer lugar do planeta. Uhum. Por exemplo, hoje graças ao, ao Elon Musk, a Ucrânia consegue tá com ter internet. internet. É. Então, ele salvou a Ucrânia da Rússia mandar bomba lá e o, o povo está se comunicando graças aos ao satélites uhum. que ele se mov, movimentou para lá. E na Rússia não tem como destruir. Então, ele está prestando um serviço lá, ajudando o povo ucraniano que está passando por essa desgraça. Então, assim, veja bem: é, o Twitter foi apenas uma coisa. É, ele não tinha o um alto-falante. O um alto-falante. Dizer. Por quê? Porque tem o grupo de um lado, o outro grupo do outro, que são os dois grandes big techs que cuidam da comunicação. E o Twitter estava ali, no meio disso tudo aí. E ele foi fa falar alguma coisa no Twitter e mandaram para ele assim: Olha, na próxima nós vamos te desligar. Tá bom, ele falou e comprou. <risos> Simples assim. E fez muito bem, porque ele quer dizer o seguinte: Eu e... duvido. Se, Isso aqui se é uma praça coisa pública. Mas ele vai reativar a conta de Donald Trump. E daí? E... Qual o problema? Ele não pode falar? O Donald Trump tem que ser mudo? Não, eu acho assim: a partir do calar? momento que a mensagem e o que essas pessoas que tem muitos adeptos, fãs e, e seguidores se as pessoas falam algo que a gente que é notório, que é mentira hum. e que vai atrapalhar as pessoas não podem falar, então tem, tem que ter um mediador em tudo você foi cancelada, você acha, no SBT? não sei o que aconteceu mas a, a, a o que fizeram ali... com o Donald Trump fizeram com você, amor mas não fizeram... É a mesma a, a coisa news. do outro lado. Não, mas eu não ligo de não estar mais no SBT. Isso aí, isso aí que você não está entendendo. Eu não tenho... É, eu acho que é o dono da empresa lá, ele faz o que quiser. Para mim, o problema foi fake news. Foi tentar me silenciar e Ingentar acabarem com a minha Mas foi o que fizeram com o Donald Trump, é a mesma coisa. Me queira, mas se, se o Facebook me banir quer dizer que ele não me quer lá, ok, o que, que eu posso fazer? É empresa privada. Não, não é empresa privada. Intercomunica pessoas. As pessoas hoje dependem daquelas, daqueles negócios. Mas e a partir do momento que aquilo for prejudicial para o mundo... Peraí, aí, aí tem uma coisa chamada justiça e constituição é do seu país. Não, mas não é a plataforma que tem que decidir. Na minha opinião. Né? Ela não é censora. Aí você acha que. Não, Jurisdição. Não é censura. Por exemplo, eu, Marvel, vou na internet e falo mal de você. Sim. Tá, eu fui você lá pode. no meu Twitter, né, boleta? Falei mal da Ana Paula Renault. O que que tá escrito aí, boleta? Eu não enxergo. É? Eu também tô assim. Tô igual a você. Mas vamos dizer o ah, seguinte. Ah, espero que até os meus piores críticos permaneçam no Twitter. É isso aí. Na minha ah, opinião, vamos dizer favor. o seguinte. Eu tô no Twitter, falei assim: "Porra, essa Ana Paula Renault é chata. Porra, odeio te cala a boca dessa mulher. Para mim ela é uma, desculpa o termo, mas ela é uma vadia." OK, tá lá. Vamos lá. Aí o Twitter chega para mim e fala assim: "Você não pode falar isso." Sabe? Você não pode. Porque, de certa forma... Não, existe... É bem que eu sou vadia mesmo. Eu falar... Não, ah, mas, mas você pode lá. entrar na, ah. na... Existem leis, existem regras no país para que você é, é, entre com o processo e ganhe. Muitas pessoas, né? Com certeza. Então, tá entendeu? Por que que acontece? Realmente, vadia é pesado. Eu acho escroto também. Mas... mas eu tô falando de saúde pública, por exemplo, a partir do hum. momento que ele é contra a vacina e fala que as pessoas não têm que vacinar, Meu você não amor, acha que isso é, não, é bem complicado? Não, não, tem, ainda não saiu, ainda não saiu o relatório final, e aí? Não, mas a gente tá vendo que a gente tá aqui sem máscara. Você conhece poder... lobby? Claro, mas você jura que você acha que... Não sei, não sei. A eu vida inteira você tomou vacina, cadê não, sua marquinha que não, tá aí, ó, Mas elas foram testadas, mas não é isso, eu tô dizendo o seguinte, hum. Ana Paula tudo tem que ter o outro lado para que nós, a pessoa que está ali do outro lado, ela tire as próprias conclusões. Você não pode cortar o outro lado do debate porque aí você cria um monodebate. Não, cortar o outro lado, é, não. Mas, mas eles nunca foram cortados deliberadamente. Eles tiveram chance hum. para dizer, olha, não pega mais nisso, não adianta falar nisso. Só que as pessoas insistem e aí a plataforma corta para não ter disse disseminação de ódio ou disseminação de fake news. Mas a, a, a, a água passa por vários eu queria, ser o, eu queria ser o Elon Musk agora. Queria? Eu queria tirar de jeito Não, eu sou a favor, Twitter. Ana. <risos> só, só, de, só de raiva. Ana, cara. eu sou a favor do Cê debate. Você não estava no Twitter? Pá, tirava. Ah, eu gosto do Twitter. Twitter sabe é que meu. É a, inclusive a rede social é o que eu mais gosto. Agora vamos ver como eu, eu é que vai ser. Eu sou a favor do debate. Eu sou a favor do debate. Não, eu também sou. E a pessoa que está do outro lado, ela vai aprendendo com o tempo a escolher, a fazer as, as suas escolhas. Não ser induzida ou obrigatoriamente empurrada para um lugar. E é por isso que está tendo essa reação em cadeia, de todos os lados. As pessoas que estão do outro lado, elas têm o discernimento para decidir o que é bom e o que é ruim para elas. Já estão querendo educar o filho da pessoa dentro da casa. Estão querendo tirar a autoridade dos pais. Isso é um absurdo. É, mas assim. Começa eu, assim, ah, eu, eu, eu entendo o seu ponto. Né? Mas a liberdade de expressão vai até o momento que ela fere a outra pessoa, que interfere no limite ali e que fica prejudicial para a integridade física da outra pessoa, certo? Aí você faz o quê? Aí você vai lá, dá um aviso, dá outro, dá outro e tudo mais. Não, você achando que eu sou advogado, você entra na justiça, porque você me sentiu mal disso é, Mas também a justiça é falha, porque Ué? São, Ué? somos humanos todos. A justiça é falha, mas é a justiça, é a lei no teu país. Só que eu queria resumir, assim: a partir do momento que vivemos em comunidade, se você não está lá no alto da montanha, vivendo sozinho, sozinho, sem nada, a gente tem que entrar dentro do ordenamento, seja jurídico, seja social, uhum. seja ético. Então a gente entra sob regras. E temos que conviver com essas regras para as pessoas não se matarem, não se comerem umas às outras. Então, por isso que não existe essa liberdade plena que vocês colocam, essa utopia toda. Porque tem que ter um determinado é, caminho. Assim, porque senão... Mas não é liberdade plena? Nós então, temos um, um código é penal... Não. Não, senão vira bagunça, não, não, não. não, não, Ninguém está falando em anarquia. Você... Inventou isso, da minha hum. boca. Eu tô, eu tô, é, ué, não falei anarquia Não, aqui. Não, mas é porque eu tô, eu não eu tô te dando... Não, eu tô, não, você eu... quer o quê? Anarquia? Não, não quero anarquia. Não, é eu tô Nós te temos uma exemplo. Constituição, amor. Se eu, Sim, se eu ofender você, você me, me acessa, me, você me processa. O juiz fala o seguinte, olha, devido a isso aqui, isso aqui, isso aqui, é calúnia de informação, detalhe, você vai pagar tanto e você vai apagar o seu post. Sim. Mas você a sabe que tem juiz que não, não vai Meu fazer amor, isso. Meu amor, mas é a justiça. É, nem é sempre a justiça vai tomar a decisão que eu quero. Então, assim, tá na lei, tá lá, tem, temos, temos o, o, o, tá lá, filigrama, tá lá, é, calúnia, difamação, o juiz vai dizer, olha, você vai pagar tanto a indenização, porque isso aqui afetou a imagem dela, e isso aqui custa tanto. Acabou. É, mas nem sempre a justiça é justa, não é nem o que Mas é quero. a justiça, ela é justa pro teu lado, mas vai ser justa pro outro, é a justiça. São humanos. O que a gente não pode, Ana, é impedir o outro lado de dizer o que então, pensa. Então, escuta essa. Siqueira Júnior está me processando. Certo. Hum. Inclusive foi um do, dos porquês lá e tal. Uhum. É, o Siqueira Júnior teve uma fala extremamente problemática em relação à comunidade LGBTQIA+. Uhum. Falou que era uma raça podre, que não vale nada e tal. E foram coisas realmente muito prejudiciais. Mesmo porque é uma comunidade que já vive à margem da sociedade. O Brasil é uh, o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, uhum. do mundo. E por aí vai. E aí eu não quis tirar... Aí entra a sua quinta série que você ama. Aí uhum. eu não quis tirar o chapéu... Por você que era Ele não me processou por causa disso? Você vai ganhar. Será? Ganha. Ele me processou no Amazonas. Meu amor. E o juiz? É a sua opinião, é a sua opinião. Tá, pra... mas não recorre, necessariamente. Recorre, recorre. Uhum. A sua opinião, ela tem que prevalecer. Agora, se infringir... E olha que eu não falei nada, tá? Eu não o agredi, não o caluniei, eu simplesmente falei que um comunicador, ainda mais estando em televisão aberta, ele tem que ter um mínimo de responsabilidade. Mas é a justiça é que, que, temos que tem que, que definir ter. isso. Uhum. Não, pode ser, uhum. não pode ser uma plataforma, não pode ser pessoas. Eu acho assim, tudo aquilo que, a, que te atinge e que vá além para você, você tem a Constituição, você tem o código penal, você tem o código civil. Você pega o seu advogado e faça aquilo que você se sinta ju justiçada. Tá, eu não entendi o seu ponto. Tá? Eu sou a favor é da li das liberdades. Uhum. Seja como for, para ambos. Não importa. Se você não é. se sente bem, não torcida a parada, procura um advogado. Mas, por advogado. o que você acha da. Vou pegar, hein? Fica Saudação pode... nazista do Adrilles ou o Monarque ter falado que é, é, ele acha que é justo ter um partido nazista no Brasil? Não, amor. Você acha que isso é liberdade de expressão? Não, olha só. Ele já está sofrendo as consequências. Mas você... dele. Não, o, o Adrilles voltou para o Jovem Pan, está lá trabalhando lindo e pleno. Sentadinho ali. Mas acha é um que... problema da justiça, não é problema do seu julgamento. Esse é que é o problema. Mas você entende que isso... Você não é julgadora, você não pode julgar pessoas. Não, mas a gente, pelo menos, você entende que o nazismo, o, a premissa maior do nazismo é o antissemitismo, matar pessoas claro, e tudo claro, mais. É, claro. Então, você entende também que essa liberdade não pode ser extrema e 100% avassaladora, nós temos porque dispositivos, mata os outros. Meu amor, nós temos dispositivos na Constituição, nós temos um Código Penal e um Código Civil, e uma Constituição aciona a justiça, a justiça determina... E ponto final. Tá. Cumpra-se. Mas ela pode dar a opinião dela. A opinião está lá. Agora, se ela atravessa... Mas e se a opinião for crime? A Ministério Público está aí, aí para isso. Mas é porque justiça... demora anos no Brasil. Aí, vezes, é... a plataforma aí. corta ali. Meu amor, aí é Ministério... É Justiça. Justiça está aí para isso. Nós temos leis para ser seguidas, para ser cumpridas. Então, um excelente <risos> Ministério <risos> Público, muito efetivo e bom. Nós temos uma Justiça boa. Sim. Então, que... Entendeu? Não é a Ana Paula Renault, o Marvel, ou o Fernando, ou o Paulo, que tem que chegar e criar um movimento. Criar um... Isso, pra não, mim. É... Criar um movimento, não. Mas eu acho que a gente tem que levar essa vida. Cancelamento nossa não... é uma merda, Ana Paula. Não, você... cancelamento não. Então, mas isso é cancelamento. cancelamento. Isso é cancelamento. Cancelamento não. te prejudicou, cara. Cancelamento é o mal da humanidade no momento. É, mas é, não, é porque... porque uma, um o, dia, a, a um dia você momento, aponta o mãe. dedo pra alguém, só que no outro dia, ó, o dedo vai pra você também. É assim, mas o jogo é eu, duro. Se, mas se eu cometer um crime, isso tá tudo certo. Meu amor, quem então comete que crime, punida. nós temos justiça. O Brasil é um país que tá aí, as instituições funcionam, polícia federal, polícia civil. Nós temos uma polícia muito boa em São Paulo, nós temos polícia militar, polícia civil, ministério, tudo. É. Que, que a gente tem? Mas tudo comandado por humanos e com, com, com, com esses pensamentos que a gente nunca vai entrar dentro da cabeça do outro, saber por que que ele pensa assim. Tem gente que ganha dinheiro com aquilo, tem gente que ganha outro Mas benefício. isso é em tudo, Ana. É. Isso é em tudo. Mas Não então, é, Ana Juxi? É, é por isso que eu falo. O, o inferno é aqui. <risos> <risos> é por isso que eu falo. Aqui estamos tentando... Eu acho que somos almas que estamos, é, estamos aqui para a evolução e por isso que a gente vive nessa... Nessa busca incessante por justiça, ou claro. por coisas melhores. O que provoca melhora é o debate. É isso aqui que a gente está fazendo. Sim. Exercendo pontos e contrapontos. Mas tá Com vendo, respeito. a gente levou aqui... É, Sim, lindo. mas Mas, mas, mas é... isso é salutar. E você não vai me processar. Oh, tá bom, bola já Então ah. vamos lá. Vou... Outra pauta, bola, qual? Hum? Balada, balada, balada. Estou <risos> <Não, balada. risos> zoando. Não Tô chegamos a conclusão nenhuma. você é, mas não, então, chegaram, mas não <risos> É, não, não tem isso. isso. não adianta. Cada um vai ter sua opinião e tá tudo certo, cara. Vocês é. baterem no papo sem um ofender o outro, tá tudo certo, cara. É, mas isso acontece. acabou. Isso a gente consegue fazer. Mas Perfeito, é óbvio Que ótimo, que ótimo. Uhum. Que tem gente que não consegue. Ah, não, Sei. Vai ficar super ofendida. Olha, e Ana vai Paula, processar. A Ana Paula é uma cuzona, o carioca é um cuzão. E fica super ofendido. Não, de forma alguma. Eu sou jornalista, pô, tudo que eu gosto é. disso. Então pronto, é. pô. Isso que é legal. Isso que é bacana, entendeu? Cada um tem sua opinião e respeitar o. É igual eu falo, você não pode falar que você é petista. Você não pode. <risos> A cara. pessoa tem que ser o que ela quiser. Você não pode eu falar. É, caralho, mas é ela isso. Ela tem que ser o que ela quiser em todas as Você não as pode falar que você é Bolsonaro. Você não pode falar porra nenhuma. Pode, bom. Então, vai falar ah, por no teu é. Twitter. Põe, fala. Aposta aí. Dá aí, da, Posta da, aí. Da merda Posta aí. de morte. Posta aí, o, L, o Lzão Entendeu? aí. Entendeu? Dá merda, cara. Dá medo, é da, diferente. Dá medo, então, dá merda. Mas você acha legal você sentir não, medo? Não, não acho. Isso nem é, nem é falta um de o... liberdade, amor. Perfeito. A é liberdade, as pessoas estão bem recebidas. A radicais, liberdade, né? ela tem que. O foro. É, é, a gente precisa de foro. A gente precisa de foro. A gente precisa de liberdade. De vodka. De vodka também. De juízo. I'll take go back,